O Estatuto, é, a meu juízo, contém principalmente dois, duas ideias principais que formam assim, o espírito da lei. Né? Um, ela traz um diagnóstico que é acadêmico, sociológico e econômico acerca do desemprego estrutural. É uma coisa assim do tipo de dizer, olha... É, de metade a dois terços das pessoas que estão nascendo jamais irão conseguir um emprego. Elas precisam de alguma espécie de é, suporte extra econômico, dado esse destino econômico é, que, pelo menos, teoricamente, é sombrio. Né? Tem esse valor. O segundo valor, né, que o Estatuto da Juventude traz, é outra descoberta acadêmica é, dos anos 70. A ideia de que a juventude né, é, tem algo a dizer é um sujeito geracional que não está aí apenas condenado a passar né, mas a juventude e mesmo as crianças têm algo a dizer na hora de se legislar a respeito delas mesmas por exemplo e até mesmo sobre o, o mundo né? entre o estatuto da juventude né e as, essas ideias é, modernas é, e que foram produzidas em parte pela razão teórica e não pelo movimento natural do costume, né, existe possivelmente alguma tensão. Isso nos leva a uma, é, a uma terceira questão, né, que é o do é, custeio. Esse custeio depende de consenso, esse custeio depende da relação da lei com os costumes. Está longe de ser claro o consenso na sociedade de que os recursos públicos e mesmo os sacrifícios que se peça da empresa privada devam ser voltados para a realização desses grandes ideais políticos de, de igualdade, de reconhecimento e coisa e tal. Então é como você é ter que trocar o pneu com o carro andando. Você tem que reformar costumes a partir de uma legislação mais esclarecida, mais includente, que, segundo eu creio, aumenta o poder social e econômico do país, mas que não é uma crença generalizada na sociedade.